Oi gente, bom, é, no vídeo de hoje vai ser a parte 3, a parte 3 final, como tá aí no título, a última parte do desenho que eu tô fazendo E que eu já fiz ele tudo, né, todo, mas que ele foi dividido em três partes, porque senão, imagina gente Cada vídeo que deu de, desse desenho foi, acho que uns 15 ou 16 minutos por aí, por aí, né? essa média mesmo, por aí. Vocês imaginam se eu tivesse deixado todos esses vídeos juntos, sabe? A parte 1, a parte 2 e a parte 3. Como não ia ficar enorme o vídeo, enorme, enorme. Então, nem dá né, para me deixar. Então, gente, eu já vou falando aí para vocês deixarem o like, se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante para vocês saberem quando tem vídeo novo, novo. E aí às vezes você esquece de entrar no canal No dia que tem vídeo novo Que geralmente é terça e quinta Geralmente a gente Não tô falando que é, geralmente vai, vai ser assim Mas é dois vídeos por semana Só isso aí que é certo Entendeu, gente? Mas às vezes vocês podem esquecer de entrar aqui Duas vezes por semana Aí vocês já estão com o sininho ativado Daí vocês já vão receber a notificação E saber quando eu postei vídeo novo, tá, gente? E aí vocês... Até ficam ligados Então é muito importante a notificação estar tá ativada, gente E o like e se inscrever também Que o like e se inscrever ajuda a gente é, A crescer com o canal Ainda mais e mais, gente Falta pouco pra gente chegar aos 100 inscritos. Gente, eu tô meio rouca assim Desculpa até porque eu acordei agora Há pouco E, e é isso eu, eu já acordei, gente, direto Editar o vídeo pra vocês, porque eu tenho que postar hoje ou amanhã. E, e eu já vim aqui direto editar aqui o vídeo pra vocês. Que é isso, né? Que eu ainda tenho que postar hoje. Então é isso. Eu tô aí pintando. Gente, lembrando, eu não sou pintora, eu não sou nada profissional, tá, gente? Nem desenhista profissional, nem pintora profissional, nem nada profissional. Tanto que.. Nas primeiras partes, que foi eu desenhando, eu não tava ensinando vocês como que eu fazia, né? Eu só tava deixando rolar e falando coisas aleatórias, né? Porque se vocês quiserem que eu ensino mais detalhadamente falando, sabe? Vocês comentem aí que eu ensino, gente. Mas eu não sou desenhista profissional, não sou pintora. Gente, essa foi, vocês acreditam, essa foi a minha primeira vez que eu pintei um desenho. Eu nunca tinha pintado um desenho que eu tinha feito antes Que eu ainda não tinha comprado marcador Que eu sempre esqueço Mas eu lembrei E que agora é com meu bullet journal, né Tá me ajudando muito, gente Eu tô gostando muito do bullet journal, sério Eu acho que ano que vem eu com certeza vou fazer Que tá me ajudando muito, muito, muito Tá, tá me organizando muito, gente, sério Qualquer coisinha assim eu esqueço Sério, tipo, ah, uma ideia de vídeo Eu vou lá, tenho assim na hora E aí se eu não anotar logo, eu já esqueço E daí depois eu lembro que eu tinha tido uma ideia de vídeo E aí eu fico Ai, ah, que coisa, eu esqueci não lembro, mas Aí o bot já tá me ajudando muito Mas enfim não... hum, Isso vai dar assunto para outro vídeo Isso foi meu dedo estralando, tá gente Que eu tenho mania de ficar estralando o dedo Ó, oh, escutaram de novo né mas se vocês escutarem esse técnico no vídeo assim, é meu dedo estralando que eu tenho esse negócio de ficar estralando o dedo, mas tudo <risos> bem. Ai, gente, então essa foi a minha primeira vez pintando um desenho que eu tinha feito. Eu nunca pintei um desenho que eu tinha feito, assim, sabe? Os melhorzinhos que eu fiz. Então, quando eu comprar um marcador de outra cor. Pra me pintar outros desenhos também é, Aí eu vou mostrar Os meus desenhos que eu já fiz aqui Pra vocês, tá gente é, Então aí gente, essa daí é a minha primeira minha Primeira vez que eu tô pintando Um desenho é, eu, é, Então gente Se ficar uma bosta, não liguem Tá gente, é a minha primeira vez Por favor, deixem passar Deixa passar Que aí depois eu já vou estar melhorzinha porque aí eu pintando assim de primeira, eu já fui percebendo que, o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo, entendeu? O que eu acho que fiz de errado, o que eu acho que fiz de certo. Ali de primeira, dá pra ver que tá muito marcado, tá tipo ficando laranja a cara dela. Mas, gente, esse né, marcador aí, ele seca. Então, ele vai secar. Ele não vai ficar assim do jeito que tá agora, tá, gente? Ele vai secar ainda e aí vai ficar melhor. Então, se preocupem. Eu testei lá na loja, tá? Eu testei aqui em casa antes de... Antes de coisar. Aqui no Bullet Journal mesmo, gente. Eu botei uma página agora só pra me testar, sabe? Essas, é quando for comprar marcador, ou quando for comprar qualquer coisa, aí eu testo lá, porque... Eu tenho que ficar pedindo na loja. Ai moça, tem papel aí pra poder testar, Pra poder coisar aí, né? Na loja. E nem sei para moça tem um papel. Não, tem sim, né? Mas sei lá, eu não preciso pedir. Eu só ia pegar o bullet ali na, na bolsa e ir lá e testar no bullet. Entendeu, gente? Que é bem mais simples. E aí. Aí eu já terminei o rosto dela. Eu falei: Ufa, eu não fiz nenhuma cagada. Eu achei que não tinha feito, mas eu tinha feito E eu percebi só depois que eu não tinha acabado Aí, gente é, Vocês acreditam que eu sonhei Com esse marcador aí, gente Sério, eu sonhei Que eu tava pintando uma coisa de, de... Acho que era de verde Com esse mesmo marcador aí, com essa mesma marca Desse marcador, que eu tô pintando o cabelo dela tá? Não que eu pintei o rosto Mas que a, com essa mesma marca De marcador eu sonhei que eu tava pintando Algum desenho aleatório De verde Com esse marcador aí, entendeu, gente? E é, bem aleatório isso, isso Não, não bem aleatório Ah, gente, nem assim, sei o que eu tô falando Acordei agora, me desculpa ele tá? Mas É isso Aí eu tava torcendo Pra que desse certo, né? Esse marcador, porque ele é bem escuro É um roxo bem escuro mas eu já tinha testado, como eu falei, então eu falei, ah, que bom, vai dar certo então. E deu, fiquei bem feliz, bem empolgante. <risos> Ai, gente. Ai, ah, gente, se vocês não me seguem no Instagram ainda, me sigam, tá? É, o meu tá aí na descrição e tem o meu e o do Todd aí, tá, gente? O meu e o do Todd. O meu e o do Todd. Tá aí na descrição, gente. Gente, sei se vocês escutarem carro passando no fundo. É. É, carro passando no fundo. É. Várias coisas aí. Desculpem, tá, gente? É que. Eu não posso fazer nada contra isso Eu, eu é, não posso fazer nada contra isso Nem, Acho que todos os youtubers sofrem bastante com esse negócio de Carro no fundo É barulho de vizinho Principalmente quem mora em apartamento Gente, eu não moro em apartamento Mas eu, eu vejo vídeo de gente que mora em apartamento E nossa, gente, eles reclamam muito Eles falam Ai, nossa, vizinha tá, tá fazendo não sei o que em casa mas é, né, gente? É realidade. Ai, é. Mas eu queria morar em apartamento, sabe, gente? Eu gosto de apartamento desde pequenininha. Desde. Sério? Desde que eu era pequenininha mesmo. Desde que eu era bem pequenininha. Eu falava que eu gostava de apartamento. Não sei porquê, mas eu acho que é porque é alto, sabe? Eu falo. Ai, eu gosto do último andar, assim. E eu também gosto de elevador, gente. Comentem aí se vocês têm medo de elevador. Ou se vocês gostam de elevador. Eu gosto de elevador. Eu gosto, eu, eu tenho medo Eu tenho medo, eu tenho um leve medo De ficar presa dentro, né Mas eu, eu, eu penso assim Ah, se um dia eu ficar presa lá dentro Eu tenho meu celular Meu celular serve pra quê? Pra me ligar pra minha mãe Pro meu pai, enfim, né Mas aí eu penso E às vezes não tem sinal dentro do elevador Ah, lascou tudo agora Teve uma vez que eu quase fiquei presa Dentro do elevador Fiquei por um, alguns segundos mesmo foi... Ah, mas também tem a possibilidade do elevador cair, né? Tá doido, eu igual. Mas, é, Também tem essa possibilidade do elevador cair, que aí já era. Quebra tudo os ossos, nem sei como é que vive. Eu já vi vídeo no YouTube do cara falando, é né, como sobreviver se o elevador cair, sabe? Como sobreviver não, como tem mais chance de sobreviver, né? É... E, gente, eu não sei como eu vim parar nesse assunto de elevador No meio do vídeo de desenho <risos> Não faço ideia, gente Ai, ai E se vocês escutarem essa cadeia assim, ó Escutaram, gente, esse assim Da cadeira É uma cadeira aqui que roda Que ela faz esse barulhos, tipo, rede, sabe? Que fica Fim, que fica, fica, fica, Ó, de novo Mas Aí, gente é, se vocês preferirem. Ah tá, eu tava conta da vez que eu quase fiquei preso no elevador. Aí, gente, eu, eu tava com a, com a. com as minhas amigas, foi a Stephanie Moraes e a Yasmin. A Yasmin Soares. É Yasmin Soares? É Soares, não é Yasmin? É sim, Yasmin Soares. Aí eu tava com elas. É. E elas... Comentem aí no, no vídeo aí se vocês estiverem vendo, meninas, que eles sabem qual é o canal de vocês. Mas aí, se elas comentarem gente, vocês vão ver aí qual é o canal delas. Aí eu tava com o elevador. A gente tava... Tá. Aí no, no shopping que a gente tava, só tinha três andares. Aí a gente ia pro primeiro, depois pro segundo, e depois pro terceiro, depois pro terceiro, do terceiro do segundo, do segundo terceiro, enfim, era isso. E a gente ficava fazendo isso. E aí teve uma vez que o elevador ficou. Fico, apagou todas as luzes, assim, dos botões, apagou todas as luzes, e aí ficou assim por alguns segundos. E não abria a porta. Não abria a porta. Aí depois passou um tempinho. E aí, abriu, acendeu, assim, assim, do nada, sabe? E a gente falou: Opa, tudo bom? A gente volta de novo. Ai, gente, eu acho que. Ah, sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que as pessoas estavam vendo a gente pela câmera, viu que a gente tava fazendo muita bagunça lá, ah, né? Subindo e descendo o elevador. Ai, gente, que infantil, cara. Subindo e descendo a elevador e aí foi: Ah, vamos dar um sustinho nelas pra elas pararem com isso. Deve ter sido isso que aconteceu, gente. Cara, que isso inteiro. Agora que eu parei pra pensar nisso, gente, tô passada. Ai, gente, aí no desenho. Agora voltando pro desenho, é, eu tava só retocando ali, ó. Por causa, eu já acabei de pintar o cabelo, já pintei o rosto dela. E agora eu ia pintar ali o pescoço, ó, pescocinho, pescocinho, pescocinho, é, o pescoço assim. E é isso. E, gente, vocês estão vendo, eu boto a minha assinatura ali, ali em cima, não sei se dá pra ver aí no vídeo direito minha assinatura, mas geralmente eu boto ela ali em cima, daquele ombrinho dela ali, ou ali embaixo, sabe? geralmente eu boto ali em cima ou às vezes quando é um desenho tem vários detalhes, sabe? tipo, vamos supor, uma paisagem né? vamos supor, né? aí eu não boto porque não tem, né? assim, ombrinhos aí eu boto em outro lugar aleatório é isso <risos> eu tava pintando ali aquela partezinha ali dela, né? que eu acho que pode se chamar de pescoço não sei, acho que assim e eu ainda tava pensando, que cor que eu vou pintar a boca dela? Eu sei, de preto, porque ela é uma bad girl, bad girl geralmente é preto, né? Acho que ficaria, combinava, né? Aí, aí eu fiquei, ah, tá bom. Aí eu, vocês vão ver de que cor que eu pintei. Mas eu praticamente falei aqui, né? Mas tudo bem. Aí, gente, é, eu também fiquei pensando no olho dela. Eita, os pássaros serão aqui do lado, hein? Calma aí, meus filho Vocês também aí... Eita, olha que doideira. Os pássaros aqui do... Gente, não é meu não, tá? É do meu vizinho. Não tem pássaro, infelizmente. Mas, ok. Aí, gente, eu já tive peixe, já tive cachorro, gato. É eu tive tudo isso aí mesmo Não, já tive peixe Cachorro Gato, hamster E não sei É, acho que é só Nossa, já tive muitos cachorros Aí, gente, eu tava pintando a boca de preto Mas eu pintei com o lápis mesmo Aí eu fiz a bordinha ali da boca Eu pintei com o lápis por dentro E a bordinha da boca que eu tenho um lápis ali Que é muito escuro, muito escuro Daí eu pintei, só que eu não filmei eu pintando com o um lápis muito escuro. Eu acho que não, né? Eu filmei. Ah, não. Filmei, não. Mas eu depois eu peguei o lápis muito escuro eu tenho um... Eu esqueci qual é a numeração dele, gente. Depois eu mostro pra vocês. Mas é um bem escuro. Aí depois eu pintei ali com ele, a boca dela por dentro, né? E passei a borda com... Uma caneta mais fina, sabe? Fiz a bolinha uma caneta mais fina. <coughs> Desculpa, gente. Mas, aí é isso. Aí, eu acho que eu tô tinha praticamente acabado. Não sei o que eu tava fazendo aí, meninas. Ah, tá. Eu fui dar um retoquezinho no rosto dela. Um leve retoque. Eu acho que eu vou retocar o nariz dela, gente. Eu tô olhando aqui no vídeo. Eu acho que eu vou passar uma caneta por, por cima... Pra dar uma acendida mais no nariz dela Que ficou meio apagado Eu acho que eu vou fazer isso depois Enfim, ela tava acabando aí, ó, gente Aí eu já acabei E aí, ó, esse foi o antes Da pintura E depois da pintura, como ficou, gente Ó E esse foi o que eu que eu tava falando desde o começo dos vídeos que eu fiz primeiro ó, antes e depois que eu fiz primeiro e depois eu fiz aquela. É a mesma coisa, só isso, a diferença que eu fiz melhor, não né, Depois. <risos> e aí é gente. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Um beijo e tchau!